Harmonização facial e os homens. O que, que tem esse assunto? Na verdade, quando falamos de harmonização facial, o interesse maior é das mulheres, né? Mas você sabia que há diferença do tratamento nos homens e nas mulheres? Existem coisas que podemos fazer com um e que não é bom fazer com os outros. Sabe, existem inúmeros procedimentos. Você já viu o preenchimento de contorno mandibular, de ângulo e de mento? Nós estamos vendo uns excessos por aí. Nos cursos, eu sempre oriento os alunos que somos nós, os profissionais, que temos que instruir e delimitar o nosso paciente a quantidade de material, porque o paciente não tem essa percepção. Se esse assunto te interessou, deixe seus comentários e vamos nos ver nos próximos vídeos.